Bom, não sei se vocês sabem, o meu trabalho é tentar entender e ajudar os outros a entenderem sabercultura. Como que a sabercultura funciona, quais são os mecanismos e de que formas ela vai causar impacto, está causando impacto na internet, na sociedade, na cultura, na política, na economia, no consumo, na filosofia, na literatura, na religião, na moral, etc. E todo mundo fala que a gente está numa transição de paradigmas. Só que, eu vim pensando, há transições de paradigmas e transições de paradigmas. A gente tem a transição do período dos reis, etc., para o período que é um pouco diferente. Você vê surgir uma classe burguesa, você começa a ver surgir os sinais de capitalismo, essas coisinhas assim. É uma transição de paradigma, mas não é uma transição profunda de paradigma. Você continua tendo governos centrais, você continua tendo aquela coisa lá do Leviatã, do estado Leviatã, o povo continua lá meio misturado naquela massa de povo. Quem tem condição de falar, vai lá e fala. Igrejas, políticos, reis, imperadores, que são as pessoas que têm voz. Porque não dá para o povão ter voz, o povão não saber nem ler. Né? Vamos combinar. Você tem mudanças de paradigma como a revolução industrial, que a gente vinha de uma coisa, ah, trabalho mais manual, papapá, e de repente entram máquinas fazendo máquinas em massa, e aí surge essa cultura do consumo. Só que tem outras mudanças de paradigma que são muito mais intensas, e eu vinha pensando sobre a atual mudança de paradigma que a gente passa hoje, que é grande. Quando você vê a internet que dá voz, dá possibilidade para qualquer pessoa, expôs suas, suas ideias, qualquer pessoa sentir que faz parte do sistema de poder, você tem uma mudança que você não viu, não vê há muito tempo. Quando a gente viu uma mudança assim? Primeiro vamos tentar entender como é que é essa mudança. Vou tentar por alguns tópicos, para resumir bastante. A gente tem uma das coisas que eu acho mais importantes, que é a inadequação dos estereótipos para definir as coisas. Por exemplo, você, por ser negro ou negra, não quer dizer que você não possa ser físico-nuclear. Você, por ser uma pessoa que se comporta de uma forma infantil, tem uma forma infantil de falar, não quer dizer que você não seja uma pessoa madura. O fato de você gostar de rosa não quer dizer que você seja isso. O fato de você gostar de azul não quer dizer que você seja aquilo. A gente está descobrindo a liberdade dos estereótipos. Não importa o que os estereótipos nos dizem, não importa o que os astros nos dizem, a gente tem poder para tomar as nossas próprias decisões. Não vou entrar aqui na discussão de ah, mas o estereótipo impõe um obstáculo, uma facilidade. O fato é que a gente não precisa seguir esse estereótipo, a gente não precisa se curvar ao estereótipo como a gente se curvava até pouco tempo. E parece pouco, mas isso é uma mudança grande. Porque a base da nossa abordagem do mundo estava em formar estereótipos. Quando você começa a ver como é que a gente decide em quem que a gente vai votar, como é que a gente vai consumir, a gente começa a ver uma mudança é, no próprio processo neurológico de fazer essa decisão. A gente era muito mais instintivo e a gente começa a ser cada vez mais racional. Tem pesquisinhas por aí mostrando que as pessoas que usam é, frequentemente a internet costuma ativar mais o lobo frontal superior, que é o que toma decisões, do que as pessoas que não acessam a internet. Não é que o internauta é superior, não. É capaz, opinião minha, hipótese minha, simplesmente disso acontecer, porque quando você está na internet você tem que tomar muita decisão. Você tem que o tempo todo decidir se aquele, aquele artigo vai ser interessante para você ou não, se é verdade ou não, então você acaba se habituando a ativar mais o seu raciocínio e eu acho que o ponto chave é a gente vivia no mundo unicamente offline e agora a gente começa a criar mundos virtuais online que são reais são virtuais mas são reais são realidades online como é, algumas pessoas gostam de, de chamar realidade offline e realidade online e a única vez que eu isso é um rascunho de ideia tá que eu vi isso acontecer que a gente mudou de ambiente a gente passou a morar em outro lugar, além daquele lugar onde a gente morava, foi quando a gente deixou de ser nômade e começou a desenvolver agricultura. Coloca aí uns 30 mil anos atrás. Que foi também a marca de quando a gente começou a se afastar dos outros animais e começou a nos tornar esse animal tão ímpar, que é um animal capaz de modificar o seu ambiente de formas que nenhum outro animal consegue, incluindo o castor. E mais, entender o seu ambiente como nenhum outro animal consegue entender. E viemos 30 mil anos seguindo nesse mundo que a gente criou, iniciando na Revolução Agrícola. Inclusive a gente saiu de um mundo bem melhor para o mundo agrícola, que não era bom, nada bom. Eu fiz um vídeo sobre o livro de primatas astronautas, vou colocar o link aqui, que o livro fala sobre isso. Não lembro se eu comentei isso no vídeo, mas o livro fala sobre isso no meio, entre as coisas dele lá. Então veja bem, se a gente está no momento de transição similar, a gente está deixando de viver simplesmente na realidade offline, off estamos passando a viver também na realidade online, que mudanças isso pode causar na nossa civilização? Pode mudar muita coisa. Da última vez que a gente fez isso, a gente deixou de ser animal, não deixamos, né? mas a gente se destacou dos animais e criamos uma civilização. Agora a gente está fazendo de novo uma mudança extremamente radical, que não é uma mera mudança de paradigma. Bom, eu quis compartilhar esse vídeo com vocês, essas hipóteses com vocês, porque... sei, estava engasgado aqui, eu achei que falando sobre elas ia organizar um pouco mais os pensamentos, espero que não esteja confuso demais, sinceramente, porque ninguém merece um vídeo confuso demais. Eu costumo fazer os vídeos mais bem explicados que eu consigo, que eu posso, né? Espero que seja útil para vocês. Espero que te gere reflexões. Espero que você curta. De repente, tem a ver com algum conhecido seu, alguma conhecida sua. E tchau, tchau. E eu costumo tentar fazer os vídeos mais explicadinhos possíveis, né? Ou mais explicadinho explicadinhos o possível. Temas difíceis. Em 5 minutos, 7 minutos. Será que dá? Qual é o Pokémon que faz assim?